Vamos apostar nas dezenas 01, 02 e 03, levando em conta que são as mais atrasadas da linha já esperando a falha das dezenas 04 e 05, que já estão saindo juntas a três concursos seguidos. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Vamos acreditar nas dezenas 07, 09 e 10. A dezena 07 vinha de uma sequência muito boa, quando foi interrompida no último concurso. Então vamos acreditar que ela retome essa sequência. E as dezenas 09 e 10 não poderiam ficar de fora dos nossos jogos, já que estão em um bom momento e podem continuar sendo sorteadas. Excluímos então as dezenas 06 que não costuma sair mais de dois concursos seguidos e a dezena 08 que está a um concurso sem sair, e geralmente ela fica dois concursos ausentes antes de retornar. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Vamos apostar nessa linha nas dezenas 12, 13 e 15. Apostando nas dezenas mais frequentes, e excluindo a dezena 11, que em várias vezes saiu apenas uma vez e já falhou no concurso seguinte. E também tirando a dezena 14, que desde o concurso 1974 não sai duas vezes seguidas. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Vamos apostar nessa linha nas dezenas 16, 17, 19 e 20. Esta linha tem muita chance de sair a linha toda. A dezena 16 é muito frequente e deve estar saindo. A dezena 17 já está a dois concursos de fora e geralmente quando isso acontece ela é sorteada no seguinte. A dezena 19 também está a dois concursos de fora e sempre que isso ocorreu ela foi sorteada. E a dezena 20 falhou no último concurso e aparece muito forte para este concurso também. Apenas excluímos a dezena 18, pois acredito que seja a dezena mais fraca da linha. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Vamos acreditar nessa linha nas dezenas 23 e 25. Sendo as dezenas que mais nos mostra que deve ser sorteadas, de acordo com os padrões. Deixamos de fora então as dezenas 21, que apesar de ter saído no último concurso, não é uma boa dezena para apostar. A dezena 22, que não é uma dezena ruim para este concurso, mas entre ela e a dezena 23 escolhi a dezena 23. E a dezena 24, ficou recentemente 3 concursos sem ser sorteada, e pode estar repetindo esse padrão. Lembrando que essa foi apenas uma análise, o correto agora é você gerar seus jogos, usando as outras ferramentas do sistema para aumentar suas chances.